Olá pessoal, bem-vindos. Proedu foi desenvolvido como uma solução para armazenar, tornar público e compartilhar os recursos educacionais produzidos para a Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a Rede EPCT. Esta responsabilidade do Estado, assumida pelo governo brasileiro, por meio do Ministério da Educação, está indicada no compromisso 6 da Declaração de Governo Aberto, OGP,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 se propôs a atender esta recomendação, bem como as necessidades de expansão e inovação na área de educação profissional, científica e tecnológica, como política pública, estendendo a possibilidade de formação e atualização à população que atua ou atuará no mundo do trabalho. Esse desafio demandou a implementação de ações inovadoras em todas as dimensões, desde a gestão, produção de material didático, disponibilização de conteúdo educacional de qualidade, acesso à pessoa com deficiência, à educação e ao mundo do trabalho, até a docência. A história do PROEDU começou em 2015, balizado por estes desafios e desde então o repositório vem recebendo o reconhecimento dos usuários em todas as instâncias, sejam oriundos das instituições públicas ou privadas da esfera municipal, estadual ou federal, em função da qualidade do conteúdo nele depositados e da filosofia adotada pelo projeto de disponibilizar os recursos educacionais de forma aberta, sob licenças que permitam o reuso e adaptação de conteúdo para diferentes contextos. O resultado dos esforços empreendidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, em cooperação com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSUL, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, o Instituto Federal do Ceará, o IFCE e a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, se traduzem na marca de 10 milhões e 500 mil downloads, números de hoje, 23 de setembro de 2021 downloads de recursos educacionais depositados no repositório e em uma média que gira em torno de 10 mil downloads diários nos últimos 12 meses. O repositório tem cumprido com a sua finalidade de atender a rede de educação profissional científica e tecnológica compartilhando de forma pública e gratuita para a comunidade acadêmica e sociedade em geral conteúdos de qualidade financiado com recursos públicos. Aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas aos cursistas que buscam neste curso autoinstrucional instrucional sobre produção de recursos educacionais abertos com acessibilidade, a formação e capacitação para pensar em o planejamento e produção de conteúdo educacional digital seguindo as recomendações técnicas de acessibilidade para a produção de recursos educacionais. Recomendação do Proedu. Um bom curso a todos!